Esse cara, quantos, quantos casamentos você teve? Eu vim de uma dúzia de casamento, cara. Aquele ali foi o meu último filho, o caçula ali, o Br Brunão. Quantos você tem? Quantos filhos você tem? Eu tenho três, oficial. Que você sabe. Que, não, que eu sei. <risos> oficial registrado. Você tem medo e tudo. de ter algum filho aí espalhado pelo mundo? Não, não tenho medo. Eu já fui. Com, eu já, já quiseram que eu fizesse filho. Já teve cara que tem esse problema de. de como é que chama aí? Não, não tem o, filho, né? É, é, é, de não ter filho, de não inseminar. Não é fértil. É, não é fértil. Chegar de bengala. Faz um filho na minha mulher. Já tive umas três propostas dessa. Você acredita? Não tô mentindo, cara. Não, acredito. Tem de tudo. Agora, o que também tem de cara que, que é pai e o filho não é dele? Pra caralho! Eu tenho amigos que já comeu a mulher do cara, engravidou e o cara pensa que o filho é dele. E aí? Vai fazer o quê? Isso, olha, se a gente for fazer uma enquete, uma pesquisa, tem muito filho que o pai... Pode ser o outro.